Você tem uma opinião, seu pai tem outra. Então fala alguma coisa, desembucha, fala. Isso é problema meu! Qual é o problema seu? Você quer uma coisa, o seu pai quer outra. E olha pra mim, me eu falar. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que é isso aqui? Que é isso? Então você para de falar e o seu pai para de escutar. E aí dá nisso. Para comigo! para aí! Pera aí! Pera aí! O que tem nação, Sheila? Mãe, eles dão choque nos loucos. Eles vão dar choque na minha cabeça. Eles vão Não dar faz. choque, mãe. Um seus parentes sem comer. Pode chegar à loucura. Um desgosto pode levar à loucura. Cássia quis. Otton Bastos Droga, é o que você tomava lá fora Rodrigo Santoro Direção de Laís Bodansky Mostra pra ele o Sossega Leão Vencedor de nove prêmios no Festival de Cinema de Brasília Incluindo o melhor ator, Rodrigo Santoro <risos> bicho de sete cabeças.